Oi, pessoal, nós somos a de Nutrição da UFRJ e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o açaí. Ele é uma das frutas amazônicas mais conhecidas no Brasil e no mundo e tem grande potencial para as comunidades extrativistas. Além disso, ele é um alimento funcional. Alimento funcional é aquele que, além das funções básicas nutricionais, eles exercem outros efeitos benéficos à saúde, além de estarem muito associados. A diminuição de doenças crônicas. Sua polpa tem elevado o valor energético, além de seu alto teor de carboidratos, lipídios, vitamina E, proteínas, minerais e de seu alto teor de antioxidantes. Mas você conhece, vocês conhecem o benefício do açaí e os cuidados necessários para a sua produção? O nosso objetivo nesse vídeo é relacionar as boas práticas de produção e comercialização com os benefícios do açaí. Né? No Brasil, a polpa da açaí é consumida principalmente na fauna de suco, mas também tendo outras aplicações, como tortas, geleias e licores. Mas outras partes dessa planta também, também têm sido usadas como produtos medicinais. Por exemplo, seu óleo pode ser, pode ser usado por ter ação anti-diarreica, a sua raiz, antimalárica, e a sua polpa tem gr grande potencial antioxidante. Estudos clínicos demonstram que os compostos polifenólicos, como as antocianinas e flavonoides, possuem efeitos benéficos na diminuição dos riscos de obesidade associadas a doenças crônicas, como o diabetes tipo 2. Esse estudo mostra uma pesquisa, realizada com 10 participantes no sobrepeso, e mostrou que após um mês de consumo diário da polpa do açaí, houve diminuição significativa dos níveis séricos de glicose. Outros estudos também mostram que componentes do açaí foram capazes de induzir um efeito vasodilatador de longa duração em ratos, o que enfatiza a possibilidade de efeitos benéficos do uso do açaí no tratamento de doenças cardiovasculares. O artigo diz que o valor nutricional da polpa daçaí açaí é incontestável quando é comercializado nas regiões produtoras, onde é imediatamente consumida. Os problemas começam a aparecer quando o produto é destinado às regiões distantes, pois a polpa é congelada e essa técnica de conservação tende a modificar as propriedades originais e levar a danos irreversíveis ao alimento, como redução dos compostos bioativos, perdas nutritivas, alterações de cor, ainda mais levando em conta a baixa vida de prateleira da polpa do açaí. Oi. Agora vamos entender um pouco sobre o açaí, desde a sua colheita até a sua distribuição e comercialização. Para ter melhor controle de sua produção, procure escolher a área de colheita dentro dos limites de sua propriedade e utilizar todos os equipamentos indicados. Isso evita acidentes e torna o trabalho mais produtivo. Depois da coleta dos cachos, os frutos precisam ser debulhados com a lona esticada no chão o que ajudará a manter a higiene durante o processo. Deve ser jogado fora qualquer material estranho como insetos, talos, folhas, areia, barro e outros resíduos. A lona e todos os equipamentos utilizados no processo devem ser devidamente higienizados. Isso evita a contaminação e prolonga a qualidade dos frutos. O barco ou caminhão utilizados no transporte devem ser forrados com lona limpa e seca para evitar umidade e contaminação da produção e os frutos devem ser transportados em locais próprios. O material dos equipamentos e utensílios utilizados no processamento de polpa de frutas devem ser preferencialmente de aço inoxidável, pois além deste material ser resistente à corrosão é fácil de limpar e não transmite substâncias tóxicas, odores e sabores aos produtos. Os frutos do açaí, após a seleção, devem ser lavados com água potável para retirar as impurezas. Depois, passam por uma nova lavagem, onde os frutos devem permanecer imersos em uma solução contendo hipoclorito e após isso são lavados novamente com água potável para retirar o excesso do cloro. Após as lavagens, o açaí passa por um processo denominado branqueamento no qual o fruto do açaí é submetido a um tratamento térmico a 80 graus Celsius durante 10 segundos e em seguida é feito o resfriamento do produto, antes de ser levado para a máquina de processamento. Isso é feito para que ocorra a total higienização do fruto, para que agentes patogênicos como o barbeiro sejam eliminados. A polpa do açaí pode ser envasada em diferentes embalagens, dependendo do destino da produção. Após o invase, a polpa deve ser imediatamente congelada em locais próprios com temperatura de menos 4 graus Celsius. Após o congelamento, pode ser transferida para local de armazenamento congelado, onde é mantida a 18 graus Celsius. Depois de todo esse processo, higienização e manejo corretos, o açaí está pronto para ser comercializado. Bom, gente, vocês viram todo o processamento correto para garantir uma maior segurança e qualidade no açaí que será consumido. Se alguma dessas instruções não forem seguidas corretamente, problemas graves podem ocorrer. Vocês sabiam que existe relação entre a doença de chagas e o açaí? O açaí é um dos meios de transmissão da doença de chagas, uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, transmitida por insetos, como o barbeiro. Por isso, cuidados de higiene no processamento da fruta são essenciais, a transmissão oral, considerada esporádica e circunstancial em humanos, tem se tornado frequente na região amazônica e está relacionada à ocorrência de surtos recentes da doença de chagas aguda em diversos estados brasileiros, principalmente na região norte. A contaminação dos alimentos à base de vegetais in natura com Trypanosoma cruzi é acidental e pode ocorrer durante a colheita, armazenamento, transporte ou até mesmo na etapa de preparação. Entretanto, no sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, o consumo da fruta é por meio da polpa pasteurizada, que passa por um processo no qual ela é aquecida e logo em seguida resfriada, eliminando o protozoário tripanossoma cruz e causador da doença, sendo então mais difícil de contraí-la. Vale lembrar que não há problema de consumir o fruto in natura. O que acontece é que às vezes as boas práticas de higienização não são seguidas. Além disso, é a presença de antioxidantes nas polpas mal refrigeradas é muito menor, então vale o cuidado. É, então, gente, podem continuar consumindo o açaí que vocês tanto tanto amam. Só fiquem ligados na questão do armazenamento e da higienização. Açaí.